criativa. Tudo bem, meus amores? Super feliz que eu estou trazendo uma novidade pra vocês. E a novidade desse vídeo é transformação de uma camiseta masculina. Essa aqui que eu estou em uma linda regata feminina super sofisticada. Eu acredito que vocês vão amar. Mas antes da gente começar, você tem que se inscrever no canal, porque esse canal vai trazer muita novidade pra você que Você vai poder economizar no seu bolso Vai poder usar roupas que você tem em casa Que às vezes está com um pequeno, um pequeno estrago E você pode transformar vocês O que a gente pode transformar nas nossas roupas Quando tem alguma varia, alguma coisa, certo? Sempre lembrando, a economia Você pode fazer tudo, tudo, tudo, tudo E ficar linda com a moda, tá bom? Então vem comigo, vem aprender a customizar essa camisa Vamos lá! Beijo! O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou enrolar essa manga, certo? Por quê, Ana? Porque é uma manga que vai ser descartada, como a gente vai fazer uma regata. E nós vamos precisar agora de um giz de alfaiate para gente fazer o desenho. Eu peguei essa regata minha aqui. E eu vou medir aqui. aqui porque eu quero medir é a parte lateral dos braços. E vocês vão ver uma técnica que eu vou fazer, que é apenas o corte medindo com um lado só. Então, eu pego o giz de e vou desenhar esse aqui todo. Agora, o que é muito importante, já desenhei tudo aqui, vocês deixarem essa camisa bem arrumadinha pra fazer o corte. Porque o corte que eu vou ensinar pra vocês é o corte assim, ó. Tá vendo Apenas Com O giz Apenas com a marcação do giz de alfaiate Que eu fiz de um lado da camisa Então a gente vai passar a tesoura aqui tudo E descartar tudo aquilo que não presta Então vamos lá Tem muito giz de alfaiate Desculpa meninas Porque ele é azul de acordo com a cor da camisa Então vai ficar muito difícil para vocês enxergarem Porque é azul com azul mas como eu estou enxergando, eu vou fazer o corte aqui. E eu só tenho esse jeito de alfaiate no momento aqui em casa com essa cor. Então vamos para o corte. Pronto. Aqui mesmo nós vamos alinhavar, aproveitar que ele tá todo retinho e alinhavar com o alfinete. Meus amores, eu ia colocar o alfinete, mas eu decidi não colocar... Porque eu vou trazer uma ideia de camiseta, de customização, para que vocês possam fazer. Com certeza, vocês que estão inscritos no meu canal, devem já devem ter alguma habilidade com máquina de costura. E não vai é, precisar que eu passe nesse momento aqui uma linha reta, porque é apenas uma linha reta, nessa costura aqui na máquina. Então eu vou alinhavar com a linha normal, vou passar na máquina de costura e já vou trazer pronto pra vocês. Porque a, o tipo de costura que eu vou fazer na máquina é linha reta. Então é super fácil, eu acredito que todos vocês já sabem fazer a linha reta e chegando na máquina vocês vão fazer esse tipo de costura. E por que eu não vou fazer, meninas? Porque eu estou sem suporte para máquina, para minha máquina, na, para a máquina ficar de frente para a máquina de costura, a máquina fotográfica no caso. Então eu estou essa dificuldade, não vai servir se eu ir para máquina e fazer essa gravação para vocês. Mas o que eu vou mostrar é como vocês vão fazer a costura. Certo? Eu tô alinhavando tudo aqui, vou mostrar, vou alinhavar tudo. E vocês vão passar a linha reta na máquina de costura. Eu só não vou filmar porque eu não tô tendo condições agora de filmar pra vocês, tá bom, meus amores? Eu vou terminar aqui e vou mostrar como vai ficar tudo alinhavado. Pronto. Eu alinhavei toda a lateral, certo? Essa lateral, essa lateral. E eu alinhavei aqui também, meninas. Ó, eu fiz uma dobra e alinhavei com a linha... Certo? E o que, que acontece? Agora vocês vão perceber aí que ela tá muito comprida, muito grande. Então eu vou fazer um corte com palmos de cinco dedos, certo? Eu vou cortar acima do botão aqui pra que fique um pouco menor. E é aí que vocês vão ter necessidade de alinhavar também essa parte. Então, meninas, para dar um toque super especial à nossa regata, eu tenho aqui uma caixa onde eu guardo todos os meus retalhos quando eu vou fazer minhas criações. E dentro dessa caixa eu achei um tecido lindo, que é esse daqui, no qual eu fiz uma ciganinha. E eu vou dar um toque especial na nossa regatinha com esse tecido. Vamos lá? Então, meninas, é muito interessante guardar os retalhos, viu? Pega aqui. Onde é que vai ser esse toque? Minha esposa estava super surrada nessa região do pescoço, na golinha. E eu vou fazer o diferencial aqui mesmo. Eu vou colocar esse tecido aqui, porque quando eu for dobrar, certo? Fazer isso aqui, esse tecido vai ficar aparecendo e vai dar um tchan super fofo que toda mulher gosta. Então, vamos lá. A gente vai medir aqui. Eu vou alinhavar também esse tecido, certo? Eu vou alinhavar aqui, porque quando eu for passar a costura, eu só vou passar essa costura na parte de dentro da gola, tá bom? Vamos alinhavar? Olha aí, meninas, alinhavei todo, certo? Coloquei naquela parte surrada que fica ali no pescoço, chamado colarinho. Olha como ficou legal e a gente vai bater também na máquina, certo? Agora eu vou trazer ela todinha pronta pra vocês. Vamos para a máquina. Lembrando que na máquina é ponto reto, não tem dificuldade. Vocês vão fazer ponto reto. Olha aí o resultado da nossa customização. Eu vou colocar algumas fotos porque eu não tô conseguindo aproximar muito na máquina para vocês visualizarem como ficou. Eu, eu, particularmente amei o resultado. Porque de todas as customizações que eu já fiz com camiseta masculina, essa daqui foi uma das melhores uma das mais fofas que eu já gostei e eu espero que vocês também tenham gostado e possam se inspirar para fazer as suas customizações com camiseta masculina então vamos aproveitar colocar toda essa criatividade que Deus nos deu para fora da cachola, né pega aí a camiseta do pai e vamos customizar vamos costurar você que gosta de costurar de ser criativa com tudo que você faz você pode fazer aí muitas novidades e reaproveitar essas camisas para usar em casa, como eu fiz com essa daqui, que ficou super fofa. Então, meus amores, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e que Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário aí, tá bom? Um grande beijo no seu coração e que Deus abençoe a sua vida. Tchau! Até a próxima!